graças Eu sou o Bispo Flávio Moreira, presidente do Ministério Palavra Viva Eu estou aqui com uma árdua, porém abençoada missão Convidar você e sua família a estarem conosco no dia 18 de março Às 19 horas na Rua das Opalas, número 226 Querido, uma noite memorável Esta noite será uma noite de cura, poder de Deus, de alegria Porque mais uma igreja Palavra Viva será aberta então, eu tenho um desafio para você, venha e traga mais 10, eu vou repetir, eu quero você aqui e você vai trazer mais 10, se você trouxer mais 10, sua vitória será 100 vezes maior, tá ligado? Estamos juntos, lembrando ninguém, caminha sozinho, terra dos milagres, palavra viva, até lá, Graça e paz.